Nessa vídeo-aula a gente vai falar sobre cadeia e teia alimentar. Deixa que o tio Kekê te explica. Deixa que a gente explica... Fala gigante, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e bem-vindo a mais uma aula aqui de ecologia. A gente vai falar hoje sobre cadeia e te alimentar. Um assunto que é muito importante em prova, galera. E a gente vai ver isso aqui, vai esquematizar aqui no quadro. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que pode cair em prova. Então, é, alguns assuntos que a gente precisa ver com detalhe, tá, galera? Então, muita gente pensa que ecologia é um assunto fácil, é, na verdade, mas na hora de fazer prova... Pode complicar assim a tua vida, tá? Então a gente vai começar a cadeia E.T. alimentar e eu vou começar com o que a gente chama de níveis tróficos. Bora com calma? Pode pegar papel, pode pegar caneta e bora começar a anotar. Primeira, primeiro termo, trófos. O que é trófos, Kennedy? Trófico ou trópico quer dizer alimento. Toda vez que você escutar o termo trópico é alimento. Então, cadeia trófica, cadeia alimentar. É. é, é Níveis tróficos, níveis alimentares. Se eu vou usar o termo autótrofo, trofos de alimento, auto é alto é auto suficiente de alimento, aquele que produz o próprio alimento. Heterótrofo. hétero é diferente. Diferente de alimento. Aquele que não produz o próprio alimento. Então caiu em prova o termo trofos é o que? É alimento. Trópico é alimento. Dentre os, a cadeia alimentar, a gente pode ter o que a gente chama de produtor. Que eu vou mostrar aqui. Olha, está aqui para vocês. São seres autótrofos. Eu fiz um esquema aqui também para vocês. Olha. São seres autótrofos. O que são seres autótrofos? Kennedy? Como eu falei, é aquele ser. Que produz o próprio alimento. Ele consegue produzir o próprio alimento. Grande exemplo para vocês que estuda lá no fundamental são os vegetais, são as algas, tá? As algas são as bactérias, cianobactéria, apesar que cianobactéria é uma bactéria, mas a gente pode separar. E a, os seres autótrofos eles podem produzir o próprio alimento. Olha o que eu estou anotando aqui, por fotossíntese e quimiossíntese, tá? Com toda a calma do mundo. Fotossíntese e quimiosíntese. O termo síntese já quer dizer produzir, produzir. Só que Kennedy, eu vou produzir meu próprio alimento a partir de onde? A partir de energia que você vai utilizar da luz ou de substâncias químicas. A fotossíntese, exemplo, vegetais podem fazer fotossíntese, algas podem fazer fotossíntese, até bactéria. é bactéria pode fazer fotossíntese, tem uma fotossíntese bacteriana que eles tira, utilizam a energia da luz. E eles conseguem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, que é sais minerais, gás carbônico, conseguem produzir o próprio alimento. Mas cheira da luz. Tem algumas bactérias no solo que elas conseguem é, retirar energia de produtos químicos, é, é, oxidar substâncias inorgânicas, produtos químicos, e elas realizam o que a gente chama de quimiossíntese. Quimiossíntese cai é em prova também é, Esse é o Produtor, tá galera? É o produtor. Segundo, vem aqui os consumidores que eu estou mostrando aqui para vocês. Consumidores são aqueles que geralmente não são autótrofos, eles são chamados de heterótrofos, ou seja, não produzem o um próprio alimento. E tem alguns nomes que são importantes para a gente saber em prova. Exemplo, herbívoro, Kennedy. Todo mundo sabe que é herbívoro, né? Herbívoro é aquele que vai comer vegetais, aquele que vai comer alga. Eu tenho carnívoro. Carnívoro de vinho vai comer o quê? Carne. Onívoro, aquele que come ovo? Não. O nível aquele na verdade que come de tudo. Ele vai comer vegetal, vai comer carne, vai comer alga. Detritívoro. Detritívoro é aquele que come detritos, ou seja, restos, folhas. Vai comer às vezes terra. Grande exemplo de detritívoro quiser anotar é minhoca. A minhoca só para ter uma noção ela sai triturando tudo que ela vê pela frente, uma minhoca, ela, ela consegue é, comer no dia muita terra, muita terra, e ela sai ela tem um, um, uma moela, tem um papo, uma moela, um pouco parecido com a da galinha, e ela consegue defecar por dia, galera. O equivalente ao é peso corporal dela. Só pra você ter uma noção, se você aí tem, sei lá, 70 quilos, é como se você fizesse 70 quilos de cocô por dia, tá? É o que é minhoca que ela faz triturando, mas qual é o objetivo dela? Ela enriquece o solo. Ela com isso ela absorve os nutrientes, são seres detritívoros, tá? Tem outros nomezinhos também que eu coloquei aqui no esquema para vocês. Onívoro, psívoro, caiu uma vez no Enem, uma ave psívora, lembra? Sei lá, de piscina. São aquelas aves que mergulham, já viram? Mergulham e pegam peixe. São as aves que comem peixe, são animais que gostam de comer peixe. Hematófago, já vi uma vez em prova, falando sobre cadeia alimentar, onde falava assim, olha, o mosquito da dengue, quem passa a dengue pra gente, na verdade, quem passa o vírus da dengue, o mosquito, ele não é o causador, ele é o vetor. Mas quem vai passar é a fêmea. Não sei se vocês já ouviram falar. Porque a fêmea vem atrás do nosso sangue para poder botar os ovos dela. Ela vem atrás da albumina do nosso sangue, que é uma proteína, para poder botar os ovos dela. Já caiu uma vez em prova. Enquanto que o macho, o macho, ele se alimenta de néctar de plantas. Então, galera, olha que interessante, a fêmea é hematófuga. hematófaga. Ela se alimenta de sangue, enquanto o macho é herbívoro. Herbívoro. Então a gente poderia analisar isso também numa cadeia. Já coloquei aqui também dentritívoro. E outra que é importante também são os decompositores. Cuidado que tem aluno que confunde que decompositor come animais mortos ou a pessoa abutre, um urubu vai ser decompositor. Não. Decompositor ele faz como se fosse o contrário do produtor. O produtor ele pega a substância inorgânica que é o gás carbônico, é a água, são sais minerais e produz o próprio alimento, substância orgânica. O decompositor ele já faz o contrário. Ele pega a matéria orgânica, ele quebra, fungos e bactérias e transformam em substância inorgânica, devolvendo para o ciclo. Por isso que a gente diz que ele faz a reciclagem. Então, decompositor, galera, é só fungo e bactéria. E olha uma coisa que eu poderia te perguntar em prova: Quem são os seres que eu posso encontrar? Em todos os níveis de alimentação, em todos os níveis tróficos, ele pode ser produtor, ele pode ser consumidor e ele pode ser também decompositor. Sabe quem é? Bactérias. Eu tenho bactérias que são produtores, podem produzir o próprio alimento, tipos de bactérias. Tem bactéria que pode ser consumidor e tem bactéria que pode ser decompositor. Então, olha essa diversidade das bactérias. Elas estão em todos os níveis tróficos. Outra coisa, eu estou mostrando aqui exemplo um produtor para vocês, depois a gente vai ver a cadeia com mais calma. Um consumidor, exemplo um coelho, e a seta sempre vai apontar para quem come. Então, se a seta está apontando para o coelho, é o coelho que come. A seta sempre aponta para quem come. Então, produtor, consumidor, só que um dia todo mundo vai morrer. E nessa que vai morrer, exemplo, tanto a planta, tanto o coelho, aqui olha, é, a planta, a árvore, o coelho mortos, aqui vão sofrer decomposição, fungos e bactérias. Não vai me marcar vírus em prova, não vai me marcar outra coisa, tá? E lembra que a decomposição ela consome oxigênio. Existe a decomposição aeróbica e existe a decomposição anaeróbica. Toda vez que você escutar o termo aeróbico, é, tem a ver com oxigênio. Anaeróbico é sem oxigênio, tá? Já caiu uma vez em prova dizendo que na Amazônia, apesar de ser uma floresta, que quase tudo que libera de oxigênio ela consome de oxigênio, em alguns momentos, em alguns momentos, a vegetação ela morre. E vou mostrar uma questão para vocês, a árvore morta ela sofre decomposição. O que acontece com o oxigênio próximo do solo? Ele fica baixo, porque naquele local onde está acontecendo decomposição, há muito consumo de oxigênio. Olha o que acontece na decomposição, e você vai notar isso. Ela consome oxigênio e libera alguns nutrientes, como amônia, como água, como gás carbônico, que são nutrientes importantes pro o produtor. O produtor ele precisa de amônia. Na verdade, a amônia vai para o solo, pode fazer parte do ciclo do nitrogênio, que a gente vai estudar futuramente. A água é importante também, então, olha, sais minerais, a água, e o gás carbônico a planta ela pega para fazer fotossíntese. Por isso que eu digo que é a reciclagem. Outra coisa, galera, uma coisa que acelera, anota aí, acelera a decomposição, são três fatores, oxigênio, umidade, e temperatura. Caiu uma vez em prova, por que na Amazônia a decomposição é tão acelerada? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pego um pedaço de, de carne, coloco na Amazônia, e eu pego outro pedaço de carne, coloco em outro bioma qualquer, exemplo o cerrado, onde é que vai acontecer decomposição mais rápida? Na Amazônia. Porque a reciclagem na Amazônia caiu em prova, é bem acelerada. Primeira coisa, tem muito oxigênio lá, tá? Muito oxigênio. Segundo, úmido, é uma floresta bem úmida e é quente. Isso acelera a decomposição porque a temperatura, a umidade favorece a proliferação de micro -organismo. Não esquece disso, tá? É claro que isso é a, a decomposição aeróbica. Existe a decomposição anaeróbica, que ela vai liberar metano. E essa decomposição que pode acontecer no lixo, ou decomposição anaeróbica, ela libera o metano, que é inflamável, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Beleza? A gente vai passando aqui, mostrando os decompositores para vocês: fungo, bactérias. E a gente começa a ver agora a cadeia alimentar. Já vou mostrar um esquema aqui para vocês. E a cadeia alimentar, eu basicamente gosto de mostrar a terrestre, que cai em muitos vestibulares tradicionais, e a cadeia que mais cai no Enem. Cara, qual é a cadeia que mais cai no Enem? Que a gente vai mostrar depois. É a cadeia aquática. Então você tem que ficar de olho, muitas vezes a gente só mostra exemplo de cadeia terrestre, mas a gente tem que também saber a cadeia aquática, tá? Então é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, se você for ver aqui nesse, vou também fazer aquele esquemão. Eu tenho um produtor, exemplo, grama, a seta vai estar tá apontando para um gafanhoto, a seta sempre aponta para quem come. Não esquece, seta sempre aponta para quem come. Eu tenho um consumidor primário, que vai ser um herbívoro, porque ele come planta. Que mais? Eu tenho um consumidor secundário, que ele como está comendo o gafanhoto aqui, ele vai ser o quê? Um carnívoro. Ele vai ser um carnívoro, consumidor secundário. Eu tenho aqui uma cobra que vai comer um ratinho, vai ser o consumidor o quê? Terciário. Eu tenho um falcão aqui, que vai ser um consumidor quaternário. Mas uma coisa que vocês devem ter percebido, que todo mundo um dia vai morrer. E quando morrer, olha aqui o decompositor fungo te esperando, fazendo a decomposição. Então, final de tudo vai ser a decomposição, vai morrer, e nessa decomposição vai devolver para o meio, vai devolver para os produtores, de novo, amônia, água, aqui, amônia que são, faz parte dos sais minerais, água e gás carbônico, isso faz parte da Reciclagem. Agora deixa eu mostrar para vocês um exemplo de cadeia alimentar aqui no quadro. Para quem me conhece sabe que eu sempre gosto de mostrar na forma de esquema também, tá galera? Então bora ver aqui, com calma. Cadeia alimentar também pode ser chamada de cadeia trófica, trofos e alimento. Ela é uma cadeia que a gente diz que é linear, ela só tem uma direção unidirecional. Por quê? Porque só tem um indivíduo em cada elo. Só tem um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, ah, se tiver mais de um, Kennedy, não é cadeia, é teia, que a gente vai ver depois, calma. Eu vou te dar um exemplo aqui da cadeia terrestre e aquática, como eu falei, geralmente os grandes exemplos de vestibulares tradicionais, dos professores em prova, é a cadeia alimentar terrestre, mas o Enem, para quem vai se preparar para o Enem, ele adora a cadeia alimentar aquática, e é interessante a gente saber alguns termos da cadeia alimentar aquática, com toda a calma do mundo. Kennedy, primeiro, é obrigatório colocar o produtor aqui embaixo? Ele pode ficar aqui em cima? Eu posso mostrar de lado? Você pode mostrar da maneira que você quiser. Não decora como eu estou colocando aqui, tá? Pode vir da maneira que você quiser. Uma coisa que não pode mudar é a seta que o aluno confunde. Coloca na tua cabeça. A seta não é uma cadeia alimentar, ela aponta para quem come. Seta aponta para quem come. É fácil quando eu mostro aquele desenho. Mas é difícil quando já caiu uma vez em prova mostrando letra, que eu vou te mostrar depois. A, B, C, D, a seta aponta para quem come. Exemplo, se a seta está indo aqui para o coelho e está apontando para o coelho, quem come quem? O coelho come aqui, no caso, a árvore, né? Come graminhas aqui. O gavião, imagina que isso é um gavião. Está apontando pro gavião, o gavião que come coelho. Então você que tá olhando do outro lado aí, se a seta aponta de mim para você, aponta para você é você que come. Hum, é você que come. Se a seta não aponta para você, vo <risos> se não está apontando para você, você que é comido. Então a seta aponta para quem come. Não esquece. Aqui na, na terrestre eu posso ter um produtor, pode ser gramíneas, pode ser aqui aqui uma planta de grande porte. Eu tenho consumidor primário, consumidor primário que é um herbívoro ele vai comer vegetais, eu tenho aqui um consumidor secundário, ele já vai ser um carnívoro, ele já vai comer aqui o coelho, eu poderia ter um consumidor terciário, quaternário, e assim por diante, tá? E lembra que tudo aqui, todos eles vão morrer e vão sofrer decomposição. Muitas vezes na cadeia, não mostra os decompositores, mas eles estão aqui, vamos dizer assim, implícitos. Ele sempre está implícito, tá? Decompositor, ele está implícito aqui. Outro termozinho que é importante você saber, além de produtor, consumidor primário, consumidor secundário, decompositor, é o nível trófico. O que é Kennedy? Nível trófico é nível de alimentação. Quem é o primeiro nível trófico? Caiu em prova. Quem é o primeiro nível trófico? Produtor. Quem é o segundo nível trófico? Consumidor primário. Então cuida cuidado, galera. Consumidor primário... O consumidor de primeira ordem é outro nome é o segundo nível trófico porque o, o primeiro nível de alimentação nível trófico é o produtor NT segundo consumidor secundário é o terceiro e por diante e assim vai por diante tá consumidor exemplo terciário vai ser o quê? o quarto nível trófico então é interessante fazer assim que você nunca erra porque aquática ela cai mais porque Hoje, atualmente, está caindo muita poluição aquática. Poluição aquática é uma coisa que sempre está em prova. E também, galera, você tem que saber alguns termos. Exemplo, no ambiente aquático, quem é o produtor? Você não vai encontrar uma árvore, uma graminha lá, mas você vai encontrar algas, você vai encontrar bactérias fazendo fotossíntese, autótrofos, e elas são os produtores. Um grande exemplo que a gente vai dar em prova é o fitoplâncton. Na verdade, Kennedy, onde é que vem esse termo plâncton? Ah, eu lembro lá do Bob Esponja, não sei se você já assistiu. Cara, tem três termos que a gente tem que saber que eu quero que você pegue papel e caneta e anote agora. Que é plâncton. a gente vai estudar isso futuramente, vou anotar, mas é bom já saber. Plâncton, necton e bencton. De novo, plâncton, necton e bencton. O plâncton, plâncton, anota aí, são seres que Plain, não! Já tá no nome, vou dar um acete daqui a pouco. São seres que são levados pela correnteza. Levados pela correnteza. Eles são seres microscópicos, que são levados pela correnteza. Tá? Pequenas bactérias, pequenas algas, pequenos crustáceos, são os plânctons. Plâncton. O nécton são seres que nadam livremente. Necton. Necton. Um peixe, um golfinho, seres que nadam livremente. O Benton são seres que vivem bem lá no fundo, como um um porífero, uma estrela do mar, e olha um macete que eu fazia para eu lembrar. Eu lembrava assim que o plâncton, como eu falei agora, ele plana. Plana, plâncton plana. São seres que não nadam, eles são levados pela correnteza. O um golfinho, ele é um necton, porque ele neda. Acabou, ele neda. Não tem como errar. E o benton é aquele ser que vive bem lá no fundo, como uma estrela do mar, como um porífero, bem lá no fundo. Benton. Cara, o plâncton, ele pode ter o fitoplâncton e o zooplâncton. O fito, você vai lembrar de vegetal, vai lembrar de alga. Fitoplâncton é produtor. O zooplâncton, zo, zoológico, você vai lembrar de animal, zoologia. Zo, zo, você vai lembrar de animal. É o consumidor primário. São pequenos crustáceos. Eles comem o um fitoplâncton, tá? Comem um o fitoplâncton. São pequenos crustáceos. Já caiu uma vez no ENEM os copépodos. Copépodos, são pequenos crustáceos, é o zooplâncton, consumidor primário. Eu posso ter um peixe, que é um consumidor secundário, comendo aqui o, o zooplâncton, tá? Vai ser o consumidor secundário. Lembrando, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, tá? Essa vai ser o que a gente chama de cadeia alimentar. Agora, deixa eu ver aqui uma questãozinha para vocês, ah, tem a cadeia aquática, eu vou mostrar aqui na imagem para vocês, então eu posso ter um produtor, eu posso ter aqui consumidor primário, consumidor secundário, um terciário, um quaternário, tá? Geralmente numa cadeia vai até o quaternário por causa de fluxo de energia que a gente vai estudar futuramente, tá? Agora, Kennedy, qual é a diferença da cadeia para TE alimentar. A te alimentar, galera, é quando a gente tem mais de um indivíduo por elo. Então, como você pode perceber aqui na imagem, eu tenho bem aqui embaixo fitoplâncton, zooplâncton, que é o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário quaternário. Eu não tenho apenas um indivíduo, eu tenho vários indivíduos por elo. Então, aqui no fitoplâncton eu tenho algas, tipos de algas. No zooplâncton tem vários tipos de crustáceos diferentes no consumidor secundário, olha, eu tenho aqui vários tipos de peixes, até crustáceo também. Quando eu tenho mais de um, quando se torna mais complexo, isso eu chamo de teia. A teia, na verdade, é um conjunto de várias cadeias. E é isso que eu vou mostrar também. Não quero mostrar assim. Eu vou mostrar de forma esquemática pra vocês. Agora, bora ver um esqueminha sobre teia alimentar, galera. Deixa eu mostrar aqui com toda a calma do mundo pra vocês. A teia é um conjunto de cadeias, tá? E como eu falei pra vocês, eu até dividir aqui, ó. Se você quiser anotar, bater um print. Eu tenho um produtor... Aqui eu vou ter os consumidores primários. Então até colocar aqui consumidor primário, consumidor de primeira ordem. A gente pode colocar aqui, ó, consumidor primário, pode colocar o número 1, um, consumidor primário. Como eu tenho dois indivíduos, isso aqui é uma teia. É uma teia. Então, quando a gente tem um elo, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, mais de um indivíduo, a gente considera aqui uma teia. Pode cair em prova. Quem são os consumidores primários? Aí você vai colocar plâncton e lagosta. Aqui, consumidor secundário. Eu vou ter a sardinha e o siri. Então, consumidor... Olha aqui, ó. CS, consumidor secundário. Consumidor secundário. Quem são os consumidores secundários? Sardinha, siri. Quem é o consumidor terciário? Bora colocar aqui. Consumidor terciário. Vai ser o roubarro. Ele pode perguntar consumidor primário, secundário, terciário, mas ele pode perguntar também nível trófico. Quem são os seres que pertencem ao segundo nível trófico? Cuidado, olha, primeiro nível, segundo nível. Quem é? Zooplâncton, lagosta. É consumidor primário, mas pertence ao segundo nível trófico, tá? Então ele pode cobrar isso. Eu posso até piorar isso aqui. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, olha, uma setinha, vou mostrar aqui para vocês, do siri para sardinha, olha. Mostrar aqui ó, do siri pra sardinha. A seta aponta para quem come. A seta aponta para quem come. Se tá apontando a sardinha, a sardinha que come o siri. Aí a sardinha ela já começa a ser uma coisa a mais. Olha que legal aqui. A sardinha come o primário, que é o zooplâncton. Ela vai ser secundária, até aí tudo bem. Só que como ela come o Siri também, ela come o Zoplank, e come o Siri, eu coloquei isso aqui, eu que inventei isso agora, ela come um secundário. Aí pela lógica, além dela comer um secundário, ela vai ser também consumidor terciário. Então isso pode acontecer em prova. E eu vou deixar isso aqui, tá? Pra ficar complexo mesmo. Eu comecei simples, e vou deixar isso aqui complexo. Então a sardinha vai ser secundário e terciário. A questão ela pode te colocar. O robalo já começa a ser outra coisa também. O robalo, ele come o siri, é um consumidor secundário, aqui o siri, o robalo é um consumidor terciário, mas como ele come um terciário, ele não come um terciário, ele vai ser também quaternário. Olha, então, ele vai ser aqui quaternário. Então, isso pode cair em prova. Kennedy, inventa mais uma coisa aí pra mim, como é que pode cair em prova? Ele pode colocar em prova também? Deixa eu pegar aqui outro giz. Ele pode colocar em prova dizendo que tem uma espécie exótica... exótico é que vem de outro local, tá, galera? Ou uma espécie predadora que começa a atacar um indivíduo e coloca uma coisa na tua cabeça. Quando eu mexo com o elo da cadeia, todos os elos eles são afetados. De novo, quando eu mexo com o elo da cadeia ou da teia, todos os outros elos eles são afetados, tá? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aqui um predador que começa a atacar a sardinha. De novo, um predador que começa a atacar a sardinha. A pergunta que eu te faço, o que acontece com a lagosta? Quem sabe me responder aí? Lembrando, quando eu mexo com ela, todos os elos eles são afetados. Cara, é brincadeira de criança. Posso fazer com calma para vocês? Se eu tenho um predador que ataca a sardinha, olha a brincadeira. Eu vou comer a sardinha, não vou? Então ela vai diminuir. Vou colocar aqui um laranja. Ela vai diminuir. Sardinha, colocar aqui, diminui. Estou colocando aqui, vou atacar a sardinha, isso aqui eu fiz para vocês. Sardinha vai diminuir. Se ela diminui, ela não vai comer o zooplâncto. Se ela não come o zooplâncto, zooplâncto vai aumentar. Está entendendo o processo? Entendendo o processo? O zooplâncto vai aumentar. Se zooplâncto aumenta, zooplâncto vai comer mais fito. Fito diminui. Se fito diminui, o fito, a lagosta come o fito, lagosta diminui também. Então, olha essa questão que eu poderia elaborar. Com o ataque da sardinha na região, a lagosta também é afetada. Não é que estão comendo a lagosta, é porque isso aqui é uma teia. Daí o nome teia, tudo está interligado. Bora fazer o resto? Caiu, é, vai cair aqui também. E assim por diante, eu vou ter uma queda aqui porque ele come também eu vou ter uma queda desses caras e é isso que você pode analisar nessa estrutura aqui. Lembrando, galera, que aqui dentro também outra coisinha, eu posso ter várias cadeias, como eu falei para vocês. E lembra, eu posso ver quantas cadeias tem. Primeira cadeia. Fitoplâncton, é só seguir a seta. Primeira cadeia. Fitoplâncton, zooplâncton, sardinha, robalo. É uma cadeia. Outra cadeia. Fitoplâncton, lagosta, Siri, roubalo Terminou no robalo. Segunda cadeia. Tem uma terceira cadeia aqui. Fitoplâncton, lagosta, Siri, sardinha, roubalo Foi o que eu inventei agora. Três cadeias. Outra coisa que ele pode perguntar, nessa teia, quantas cadeias eu tenho? Seriam três cadeias, tá? Basta você brincando, visualizar se você tem dificuldade na questão. Basta você pegar a questão e colocar no ladinho, escrever. Com base nisso, bora tentar fazer algumas questões aqui. Olha essa questão do Enem que fala basicamente assim. Fala assim, vou ler para vocês. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Hipotética, tá? Suponha que em a cena anterior apresentada, ele está mostrando aqui, ó, um ser humano querendo comer aqui o tigre, o tigre querendo comer o ser humano, e está mostrando o abutre pensando nos dois, tá pensando quem é que vai morrer, e o abutre vai lá e vai se dar bem. Tá, mas bora ver o que a questão ela vai pedir. Suponha que, em uma cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. É só pensar, galera. As frutas e os grãos eles são os produtores. Se o homem está comendo o produtor, o homem vai ser o quê? Consumidor primário. Consumidor primário. Beleza. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre se, de, se dá bem, ser é bem-sucedido, se o tigre for bem-sucedido, se ele estava pensando em comer o homem, e o homem é primário, o tigre seria o quê? Secundário, o tigre seria secundário. De novo, a questão falou que o homem vai comer frutas, como é produtor ele é primário, o tigre vai comer o homem, ele vai ser secundário. E posteriormente, servir de alimenta os abutres. Abutres, tigre e abutre ocuparão, no caso aqui, o abutre, se comer o tigre, esse abutre, ele vai ser, no caso aqui, terciário, porque o tigre vai ser secundário, o abutre ele pode ser terciário. Por isso que a alternativa aqui vai ser a letra C, já que ele está pedindo respectivamente. No mínimo, o tigre ele vai ser secundário, o abutre ele vai ter, ter, ser terciário. Se ele falasse que o abutre também come o resto, ele não falou, não especificou. Ah, mas pode comer o resto do ser humano. Você não sabe se o tigre vai comer todo o ser humano, ele não falou isso, que ele poderia ser. Sec... poderia viajar também na questão. Mas não. Tigre secundário, abutre. Terciário. Olha essa outra questão do ENEM PPL. Façam questão, questões do ENEM PPL, galera. Questões do ENEM PPL. Pessoas privadas de liberdade. Muita cara do ENEM. Fitoplâncton, copépodo, sardinha, atum. Dá uma olhada para aí. Ele, ele pergunta assim, imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas-vivas, que se alimentam dos copépodos. Olha, água-viva que se alimenta de copépodo. Beleza. Pequenos crustáceos. Nessa área, as águas-vivas não são alimentos para outros organismos. Beleza, então ela só está comendo copépodo. No mesmo período, ocorre uma sobrepesca. Sobrepesca, quem não sabe, é uma pesca predatória né? das populações de sardinha. Então copépodo está diminuindo, sardinha também está diminuindo. Olha o que acontece. Como consequência da interferência descrita na cadeia alimentar, para pensar, se o copépodo está sendo comido, está diminuindo. Sardinha está sendo tendo uma sobrepesca, está diminuindo. O que vai acontecer com o atum, galera? Também vai diminuir. Atum vai diminuir, coitado do atum. Vai diminuir. Tem um cara que vai aumentar. Fitoplâncton. Fitoplâncton vai aumentar porque não vai ter ninguém para comer o fitoplâncton. No caso o quê? Letra A. As populações será observada uma diminuição de quem? É claro que é do atum. Do fitoplâncton não das populações de copépodos em decorrência da diminuição do estoque de sardinha. Não, ele acabou de falar na questão que é por causa da água viva. Letra B, da população de atuns em consequência da diminuição da população de sardinha. Sim, é a letra B. Olha a letra C, da quantidade de fitoplâncton, não. Fitoplâncton aumenta, como eu mostrei para vocês. Do estoque de copépodos diminuição em função do aumento da população de atum, não. Atum vai diminuir. E da população de atuns pelo aumento da população de copépodo, copépodo, ele acabou de falar na questão que vai ser comido pela pelas águas-vivas, tá? Outra questãozinha que eu queria responder com vocês a última aqui, fala assim: Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento, fixam grande quantidade de CO2, utilizando para formar novas moléculas orgânicas. Fotossíntese, né? E grande quantidade de O2. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de oxigênio pela respiração tende a igualar na sua produção pela fotossíntese. Traduzindo, ele quer dizer: uma floresta como a Amazônia. Tudo que ela libera de oxigênio, ela consome. Está em, tá em equilíbrio. A morte natural de árvores nessa floresta afeta temporariamente a concentração de oxigênio e gás carbônico próximo à superfície do solo. Foi o que eu falei para vocês. Se uma árvore ela morre, vai acontecer decomposição. E na decomposição, consome oxigênio e libera, é uma decomposição aeróbica, libera gás carbônico. A concentração de O2 próximo ao solo vai o quê? Diminuir, já que vai ser consumido. Então procura um gabiroto aí para mim. Seria letra letra A, menor, pois haverá consumo de oxigênio durante a decomposição dessas árvores. Antes de eu ir embora, eu não poderia esquecer de uma paradinha aqui que eu queria também mostrar para vocês. Eu cheguei, a gente vai responder futuramente em questões, mas exemplo, Kennedy, eu estou mostrando o um desenho. Lindo, maravilhoso. A seta aponta para quem come. Mas se eu colocasse aqui para vocês, olha, colocasse, olha, só olha para cá. A B C. E eu mostrasse assim, olha, dessa forma aqui pra vocês, só isso aqui. Responde rapidinho aqui pra mim. Quem come quem? A seta aponta do C pro B. É B que come C ou C que come B? Não pensa muito. A seta aponta pra quem come? B come o C. A e B, olha aqui, a seta tá apontando pro B. Quem come quem? A come B ou B come A? B come A. Então assim você vai montando, galera. Quem deve ser o produtor aqui? Tá partindo tudo do A, né? Deve ser o produtor, o A... C e A. A seta aponta para o C. C como A. Então, algumas vezes, pode não mostrar as imagens, mas pode mostrar letras. E nessas letras, você tem que adivinhar quem é o consumidor primário, quem é o consumidor secundário, e resolver exercício. tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula a gente viu uma coisa bem completa. Eu aguardo vocês na próxima aula de Ecologia. Beijão para vocês. Sim.